Respire, relaxe. Nossa, eu me senti aqui na floresta, tem um som de pássaros, né? se é, é o, o instrumento de sobrancar a característica é isso, não é, é, o vento, o vento que tem essa possibilidade como fluido, sabe, entrar por qualquer fenda, então é, eleva nosso espírito do mesmo jeito, sabe? É, o vento e a música é. também, né? A música não existe grau de resistência, por isso que eu falo que algumas terapias, as pessoas são resistentes a alguns tipos de terapia e a música não ela vem ela entra num... por onde tiver que entrar é como água não tem como a gente Sim. uau é o que eu tenho pesquisado assim digamos através da minha cultura estes instrumentos ritmos falando de música e tudo isso eu teve grandes maestros e quero agradecer quizás neste programa se me permite claro é... É... Marcos Santuris meu amigo meu irmão então grande, grande Santuris um abraço Citarista brasileiro, é, o maior citarista brasileiro. É. Hoje. E Jorge Penha, um amigo uruguaio, que encaminharam, sabe, esta experiência espiritual. Que hoje em dia, então, já trabalho ah, através de mantras, ragas, os meus sons, e dessa maneira eu e as pessoas, e é uma coisa bonita, conseguimos eh, elevar nosso espírito, canalizar e conectar-nos. Então, Você está trazendo uma, uma ordem da constelação samânica a hierarquia, gente. Quem chegou primeiro sempre é maior, tem que ser honrado. Sempre, sempre. Seja lá em qualquer segmento que você estiver, honrar os primeiros que fizeram isso. Então a gente honra realmente esse pessoal que abriu o caminho para a gente, né? Trabalhar com a música de mensagem. Você lembrou do Santuris, um grande amigo. Encontrei com ele em Monte Verde, ele Carlos Castro. Então, esse pessoal dessa música, a gente está sempre se encontrando. Sim. Que maravilha. Bacana, traz mais um som para a gente. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha agenda para a galera aí. Daqui a pouco eu vou tornar o programa um pouquinho mais burocrático, porque daqui a pouco eu viajo, sai flutuando aqui. Mais uma mostra de. justamente na prática não, do que estou falando. Duas flautas, gente, vocês que estão ouvindo aí ao mesmo tempo. Gente, vocês que estão acompanhando aqui, o Aníbal é meu amigo no Facebook, também, além de ser meu amigo aqui, você vê lá, Aníbal Brazinca. você acha o contato dele. Mais algum contato, Aníbal? Você não, principalmente o meu Facebook, é, é. Que não sabe maneiras é, é. Aníbal, é. com A, Brasinca, você acha ele lá e você conhece um pouco desse trabalho. Vocês perceberam que ele tocou duas flautas ao mesmo tempo? Eu nunca tinha visto isso. <risos> Olha que eu estou é. na música faz tempo, eu nunca tinha visto você está tirando dois timbres aí. Aquela flauta ali tem dois timbres, mas é. essa aqui ele tocou duas flautas ao mesmo tempo. E esse som realmente mexe. Eu estou aqui completamente em êxtase. Oh, oh, Para não estourar o tempo, ele, quanto tempo tá fazendo aí? Que daqui a pouquinho o Paulo saiu do corpo aqui. Ah, estamos tranquilos. Sete minutos. Ali, eu vou fazer só a receita de felicidade. Vou pedir pro pessoal do Facebook. É, Paulo Sérgio Oliveira com H. Você... Ah, quem não conhece, ouvinte rotativo, aproveita, já chama o Aníbal, né, para conhecer de perto o, o trabalho dele. Aníbal Brasinca. Bra, Braz, Brasil e o Inca, né com K, é isso? Brasinca. Uh Brasinca -huh, com K-S. Brasincas, né? é tá? Uh -huh. Aníbal Brasincas. Ele é meu amigo lá no Face e você chama ele. Queria mandar um abraço para toda essa galera aí. Você quer falar alguma coisa? Não, não eu é, pensei é. que eu tinha falado errado. É, é, é. Você, olha, gente, vocês nessa semana se preparem que a gente vai fazer mais uma balada de consciência lá no Espaço Cristal, sábado à noite, vai muito ouvinte da rádio, nesse né? transe coletivo que a gente faz lá. Uh, aguardem que está saindo meu livro, Onze Passos para o Despertar, agora já posso falar porque está registrado o título. Está uh, saindo uma matéria minha na revista Bons Fluidos, é muita novidade. Estou tá escrevendo um segundo livro, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Uh, não, não vou deixar para o programa que vem para a gente não, não falar muito. E... Fiquem atentos às inscrições para os cursos de formação que eu faço. O tempo aqui é escasso. É www -oliveira com h.com agora eu sou internacional.com. Ou Paulo Sérgio Oliveira com H no Facebook. Eu vou trazer aqui a música, que, quando eu não canto essa música, né, o pessoal, reclama ali. Cadê a Receita de Felicidade? Que é a música também do meu CD Consciência Cantada, que nós que tenho Desperto o meu Tambor que nós cantamos agora juntos. Uhum. Tem alegria aí Bem dentro de você É só você querer Busca a sintonia Curta a energia Linda de viver Tem alegria aí Bem dentro de você É só você querer Busca a sintonia Curta a energia Linda de viver Receita de felicidade Basta apenas o sorriso Pra atingir o paraíso Pra ver tudo harmonizar Pra colher felicidade E bons frutos de verdade A esperança semear Pra receita ser certeza Respeitar a natureza Não forçar o natural Vigiar os pensamentos Não fazer maus julgamentos Levantar o seu astral Com muita alegria Tenha alegria e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 João Gilberto jamais permitiria, ele pararia o show Mas como é que é o Paulo Sérgio Oliveira que topa tudo, tá tudo certo Receita de Felicidade, essa música foi feita sob encomenda para o Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal Eu apresentei essa música junto com o Nankai, lá na, no Congresso é, Tinha uma base. O Congresso tinha 11 mil pessoas, um negócio muito grande ali E foi muito interessante, a gente botou a galera para cantar essa música E até hoje foi essa música que fez mais sucesso na rádio O clipe dela também está saindo no YouTube, gente Bom, eu prometi que eu ia falar para vocês sobre a ação. Eu falo da concentração. Eu falo de meditação. Transformação. Gente, claro que a fé e o amor são capazes de curar tudo. Mas sem ação, a gente não, a gente não trilha o caminho até esses dois. Quando eu falo de ação, eu não estou falando da ação de você ficar pilhado, fazer um monte de coisa. Ação de você tomar consciência, de você se concentrar. Ação de você parar a agitação, tá? Cuidado para você não, não ficar preso no conceito. Mas essa ação de consciência é necessária. Você vai na ação, aí você trilha o caminho para a fé e para o amor. É assim que a gente vai terminar o programa de hoje, agradecendo. Você pode fazer uma flauta comigo aí, querido. Agradecendo a presença do meu amigo Aníbal Brazinca, Agradecendo a sua audiência Agradecendo a Deus, o Pai Maior, soberano Agradecendo aos meus ancestrais Agradecendo aos meus guias Eu agradeço Agradecendo os trabalhos técnicos do Eri do Tomás na filmagem Agradecendo a você que me acompanha e incentiva o meu trabalho Eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. A Mãe Terra, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Ao amor, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço A você, ouvinte, a você, internauta Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira Sempre, sempre a serviço de algo maior Assim falei, House. Raul, Raul. Raus, Raul,